Oi, pessoal! Vamos aprender, então, a fazer um gráfico linear no site Davis? Uma das atividades que eu proponho, geralmente, no meu curso de Física Experimental é que a gente, primeiro, faça o ajuste de uma, dos dados que correspondem a uma reta pelo método dos mínimos quadrados, encontrando o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta, e depois é, e, e se faça esse gráfico né, uh, num programa gráfico como sai Davis ou qualquer outro, mas é, primeiro a gente faz o, o ajuste por mínimos quadrados na mão, uma vez, com poucos pontos, depois em práticas posteriores onde a gente tenha muitos dados para tratar, a gente passa para o ajuste por, pelo método do, dos mínimos quadrados uh, direto, pelo pelo próprio sai deles sem ter que fazer o ajuste na mão então o primeiro passo é a gente abrir o sai Davis que tá já tá já tá aqui na na minha na, no meu desktop vamos minimizar aqui um pouco a uh, um pouco a, a câmera e vamos abrir o sai deles o sai deles ele abre, Tá, no meu desktop ele está abrindo com uma, um tamanho muito pequeno, eu não gosto de trabalhar com janelas pequenas, então eu vou trabalhar com o Davis, é, maximizado, inclusive eu gosto de trabalhar com as tabelas e, e janelas de gráficos bem maiores do que o tamanho normal. Então imagina que eu tivesse que entrar os meus dados experimentais no, no sideavis, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse, que eu tivesse os seguintes dados experimentais. 0,5 no eixo X. Nota que essa, essa tabela aqui é, é praticamente como se fosse uma planilha do Excel que muita gente está tá acostumado a, a trabalhar. Tá? Você pode entrar os dados na mão ou você pode entrar os dados de acordo com uma fórmula isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos dizer que eu tivesse os seguintes dados: 0,5, uh, sei lá, 9,67 e por aí vai, né? Vou entrando nas vou vou colocando os dados nas próximas nas próximas linhas e nas próximas colunas. 8,64 e por aí vai, tá? Esse seria esse seria o Seriam, seria como eu entraria um conjunto de dados, tá? não é esse o conjunto de dados que eu vou trabalhar, por isso eu já, já gravei o meu conjunto de dados no arquivo texto e vou importar para cá. Então eu posso simplesmente fechar essa tabela, posso excluir a tabela, venho em arquivo, novo, nova tabela e agora eu posso importar os dados do meu arquivo do meu arquivo ASCII, que é um arquivo texto. Tá? Se você quiser entrar os dados na mão, não tem problema. Tá? Você pode entrar com os dados na mão, não, não tem problema nenhum. Foi, inclusive, o que eu fiz no começo, tá? antes de fazer esse vídeo aqui. Então, você vem aqui em arquivo, importar de um arquivo ASCII, e o arquivo que eu vou importar é esse dados -experimentais o separador entre os dados que eu, que eu tenho no meu arquivo, tá? eu fiz ponto vírgula espaço no meu arquivo para separar dados que estejam na coluna X e dados que estejam na, na, coluna, na coluna Y. Ok? Então, são dados numéricos, está marcado já aqui. Os uh, separadores decimais são tais que, agora eu posso até mudar isso daqui, né? Para padrão, padrão. Brasileiro, ou seja, né, uh, um ponto nas, uh, separa separando as casas de, de, de milhares e, e milhões e outras coisas do tipo, e um, uma vírgula para separar a parte decimal da parte inteira. E no meu, no meu arquivo de dados, né, eu coloquei a primeira linha como a etiqueta para as colunas. Nota que aqui nas colunas a gente tem uma coluna cujo nome é 1 e ela é uma coluna x. E uma coluna cujo nome é 2 e ela é uma coluna y. Tá? No caso aqui, eu simplesmente, simplesmente fiz o... Usei a primeira linha para dar nomes diferentes para as colunas. Quando importar, a gente vai ver que os nomes das colunas mudaram um pouco. Okay? Já fiz as coisas aqui. Posso até, inclusive... Fazer isso daqui como padrão, relembrar as opções acima, mas não precisa. Tá? Posso inclusive mudar, posso até fazer isso daqui, ele sempre vai carregar as, as, uh, essas opções aqui como, como padrão, mas eu posso sempre mudar essas, essas opções. E eu abro o meu arquivo dados experimentais.data. Nota que ele, ele mudou o nome das colunas, né? a primeira coluna mudou, para X experimental e Y experimental. A gente vai ver como é que a gente muda isso daqui numa nova tabela que eu vou criar agora. Então, isso daqui são meus dados experimentais. Eu posso fazer um gráfico desses, desses, desses valores aqui. Uma das maneiras é eu clicar com o botão esquerdo do mouse na coluna, selecionar gráfico, e esse gráfico que eu vou fazer agora, eu quero fazer um gráfico de dispersão. Ou seja, um gráfico só com os pontos. Tá? Então, vem venho aqui, seleciono dispersão e ele fez o gráfico. É, uma, é uma, um conjunto de pontos que sugere fortemente que isso daqui seja, seja uma reta. Tá? Sugere fortemente que isso aqui seja uma reta. E eu posso mudar várias opções nesse meu gráfico. Por exemplo. Quando eu faço um gráfico, eu tenho que dar nomes aos eixos, tá? e nesse caso aqui, tem um campo que é título do eixo x e outro que é título do eixo y, se eu clicar duas vezes em título do eixo x, o que aparece é que eu posso mudar o nome desse, o nome desse eixo, nota que aqui inclusive tem vários símbolos matemáticos que você, que você pode usar, no caso eu vou só mudar o nome. Então vou colocar aqui x e normalmente num gráfico de física a gente coloca as unidades, né? Que aqui pode ser qualquer coisa. É, um, é só para mostrar como faz o gráfico. Então vou, vou botar aqui unidades adequadas. Posso mudar a fonte. A fonte que o Sae Davis usa por padrão eu não gosto muito. Eu posso mudar essa fonte para Times New Roman, que é uma, uma fonte que eu gosto mais. Então, vem aqui em fonte, digito T, ele vai para a primeira entrada com a letra T e aqui na setinha que, que rola a barra, eu posso escolher Times New Roman. Tá? É, posso, poderia, inclusive, mudar né, de negrito para fonte normal, ou itálico, ou até negrito com itálico, vou deixar em negrito mesmo. Né? E vou mudar um pouco o tamanho da fonte para tamanho 12. Por quê? Porque o gráfico vai acabar sendo colado num documento. E aí a gente tem que deixar. A gente tem que prever que o que a gente vê na tela do nosso computador vai ficar eventualmente menor num documento que a gente escreva. Tá? Então vou botar aqui tamanho 12. Nota que. Então, ele chega aqui agora, quando eu dou em OK, ele muda a fonte, muda inclusive o que estava escrito aqui. Tá? Se eu quiser desselecionar esse cara, basta eu clicar fora, aqui, na, por exemplo, nos números. É, posso vir aqui no título do eixo Y e fazer a mesma coisa. Y em unidades adequadas. muda a fonte para... Times New Roman. E, a, e o tamanho da fonte para tamanho 12. E dou um OK. Dou um OK de novo. E pronto. Já mudei aqui. Tá? Agora, só para a gente ver um pouco Agora eu vou aumentar o tamanho dessa janela. Eu posso aumentar o tamanho dessa janela do jeito que eu quiser. Tá? Tem esse campo título aqui, que eu podia, poderia colocar alguma coisa. Se eu quiser apagar essa palavra daqui, eu clico duas vezes e apago esse cara daqui. Dou um ok e ele some. Fica até mais espaço no meu gráfico. Eu noto que o tamanho dos pontos aqui está um pouquinho pequeno demais. Eu não gosto disso. Tá? Eu gosto de vou querer pontos maiores. Por quê? Porque meu gráfico vai diminuir em relação ao que eu estou vendo aqui na tela. Então, eu posso clicar duas vezes aqui. ok? Posso, poderia até mudar o símbolo, que é um circulozinho aqui, que ele está chamando de elipse, mas é um círculo. Né? Poderia mudar, por exemplo, para retângulo. Então, você nota que já mudou aqui o, a forma do círculo. Eu poderia, colocar, é, poderia colocar como diamante, que é um, é um, é um losanguinho aqui. Tá? mas eu vou deixar de novo aqui como circo. E eu vou aumentar o tamanho desse, desse ponto. Posso, por exemplo, colocar em seis pontos, se eu quiser ver como fica, eu clico em aplicar, e aí eu vejo que o meu ponto fica bem mais visível. Tá? Posso até aumentar um pouquinho mais para tamanho 8, <risos> aplico, por quê? porque depois vai ficar pequeno no papel. Então, eu tenho que já prever isso quando eu for fazer um gráfico. Dou um ok e aqui está tudo certo. Posso mudar também a fonte dos números. Aí eu clico duas vezes em cima dos números aqui. E nota que ele já tem números né, do lado esquerdo, do lado, na parte inferior, na parte superior e na parte direita do gráfico, se tivesse números ali. Ok? Eu posso pegar esse cara daqui, vamos ver, aqui, vou na aba eixos ok? e no eixo esquerdo mudo a fonte para Times New Roman, tá? venho aqui, o, a fonte do eixo, né? que, é o, que é, o, é o tipo de número, a fonte para os números que vão aparecer, eu vou mudar. Também para Times New Roman, como antes. Aplico. Nota que mudou aqui, fica um número muito mais uh, agradável de se olhar. E posso mudar aqui direto a fonte dos números no, no eixo inferior. Tá? Uh, venho aqui em fonte do eixo. Faço de novo... Times New Roman, e aplico, e ele muda aqui. Então, a coisa fica muito mais agradável de se ver com uma fonte boa. Sempre coloquem uma fonte legal, uma fonte legal no, no, no gráfico de vocês, tá? Não vão com o padrão, só porque o padrão está lá. Aplica, e dá tá ok. Então, está ótimo, eu tenho aqui o meu gráfico dos pontos experimentais. Ele sugere fortemente que eu tenho uma reta, a questão é, quão bem uma reta se, a, se aplica a esse conjunto de dados? O que eu vou fazer é, supondo que eu já tenha, que eu já tenha uma, uma, uma, um ajuste de, de mínimos quadrados feitos, eu já saio o valor de B e o valor de A. Né? B é o coeficiente linear, A é o, é o valor do coeficiente angular, no caso, né? ou seja, minha reta é AX mais B. Eu posso agora criar uma outra tabela para colocar esses dados. Ah, antes de fazer isso, deixa eu mudar também a fonte desse cara aqui, né? Que esse cara aqui me diz quem, o que que esse cara, que que esses pontos aqui estão mostrando, tá? É, então eu posso pegar aqui, clicar duas vezes nele, Vai aparecer aqui, vou mudar a fonte para Times New Roman de novo. E eu vou mudar o que aparece escrito ali. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, pontos experimentais. Ok? São meus pontos experimentais. Aplico. Nota que ele muda aqui o que está escrito, inclusive já com a fonte mais bonita, né? E dou então, ok. Agora sim, eu vou criar uma uma tabela uma tabela com os pontos, né, para para fitar essa essa reta aqui. E digamos que eu tivesse já obtido esses a, a fórmula aqui. Então eu crio, venho aqui em arquivo aqui em cima, novo, nova tabela. Eu posso criar quantas tabelas eu quiser para colocar quantos conjuntos de dados diferentes eu quiser colocar, tá? Então nesse caso aqui eu quero mostrar a minha linha cruzando o eixo dos x, o eixo dos y, perdão, aqui, tá? Então vou colocar eu vou colocar um, um conjunto de pontos aqui no eixo x que vai, vai começar de zero. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui em cima, na, na, na coluna, venho em fórmula e escrevo, abre parênteses, i-1, vezes, digamos que eu queira os meus pontos separados de 0,1, então 0,1. Esse i aqui é o número da linha na minha, na minha tabela. Então se eu fizesse simplesmente, né? Se eu fizesse simplesmente I e aplicasse, ele ia criar uma coluna com 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai, por aí vai. Mas eu quero que os meus, que os meus dados saiam de zero no eixo x e vão até 3, ou 3, ou... vão até 3 aqui por exemplo, então ao invés de i, eu coloco i menos 1, por quê? Porque a primeira linha é número 1, se eu tirar 1 desse número aqui, ele vai ser 0, vezes 0,1, Aplico Opa, aqui dentro é... Isso é uma coisa que tem de chato no sai Quando você faz a fórmula, você não pode botar vírgula para a casa decimal. Você tem que botar um ponto. E agora sim, eu vou aplicar e... Vejam que eu tenho aqui zero, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e por aí vai. Tá? Então, é, eu consigo, consigo criar esse conjunto de pontos. E venho aqui na outra coluna e falo... Bom, a minha, a minha fórmula, o meu ajuste de mínimos quadrados me deu 0,3 para B mais um coeficiente angular, vamos dizer, de 1,2 vezes x. Quem que é x? Nesse caso aqui é a coluna cujo nome é 1. Um. Nota que aqui embaixo, agora né, esse que é o problema, eu coloquei aqui e perdi o que eu estava fazendo. É, então eu posso até mudar já, então, antes de colocar minha fórmula, posso colocar o nome das colunas que eu quero colocar. Sempre é bom colocar um, um nome que lembre para você o que está que sendo mostrado, é, o que está que sendo mostrado na, naquela coluna. Então, você vem aqui em descrição, o nome da coluna é 1, você pode chegar, a selecionar essa coluna e escrever simplesmente x do de mínimos quadrados. Aplica e nota que o nome da coluna aqui mudou. A mesma coisa eu quero fazer com a minha coluna 2. Venho, na, venho aqui na descrição, seleciono. E boto y de mínimos quadrados. Eles vão ser determinados por, pela, pela fórmula da reta usando os números que eu obtive de mínimos quadrados. Para isso eu venho aqui de novo em fórmula. então. E agora o que, que eu faço? Eu coloco a equação que eu tinha colocado antes. É 0,3 que eu vou ter que escrever na caixa de fórmula como 0,3. Mas, nota que aqui tem, tem coisas que você pode adicionar. Opa! Tudo bem, aqui não tem problema. tá? É, a coluna que eu quero usar é a coluna x-quadrados. Então, para facilitar a minha vida, eu posso já colocar aqui adicionar. Esse vai ser o meu x. E aí eu posso agora Uh, colocar vezes o coeficiente angular que digamos que seja 1.2 tá? Então 1.2 aqui, está tudo feito, posso aplicar e ele gera para mim automaticamente o conjunto de pontos que eu vou graficar, tá? vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa tabela. Posso trazer essa tabela para cá, não tem problema, ela vai ficar na frente do gráfico por enquanto. Né? Posso mudar aqui. E agora, como é que eu faço para adicionar esse, esse conjunto de dados aqui? Né? Deixa eu primeiro mudar o nome desse cara. Y de menos quadrados, faltou eu aplicar. Beleza. Como é que eu faço agora, então, para adicionar esses dados aqui? Eu vou ter que adicionar esses dados em forma de linha, não de pontos. Tá? Eu venho aqui, clico em um E agora eu posso, primeiro, selecionar um novo estilo de curva, que é linha. Agora, quem que eu vou adicionar? É a tabela 3, que é essa daqui, né? Tabela 3, nota que tá aqui o nome: tabela 3, y de mínimos quadrados. Então, minha tabela 3, y de mínimos quadrados, eu venho aqui, seleciono e adiciono ao conjunto de dados aqui. Tá? Já apareceu aqui a linha. Parece razoável. Parece um ajuste mais ou menos razoável, não é muito bom. Mas, enfim, eu não me lembro exatamente né, qual que era a fórmula que eu tinha em mente antes, que eu, antes de eu fazer esse, esse vídeo aqui. De qualquer modo, eu agora tenho que, tenho que mudar. Nota que... tenho que mudar um pouco as coisas aqui nesse gráfico. Nota que minha reta não vai até... Até esse ponto aqui, ela para um pouco antes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, clicar aqui, adicionar células. Onde é que está adicionar células? Eu posso pegar, vir aqui. É, por enquanto vamos deixar assim, tá? Vamos deixar assim. É... Como é que eu mudo a espessura dessa linha? Essa, essa linha está fininha já aqui no, na tela do meu computador. Quando eu tiver que botar isso aqui no, no documento, isso aqui vai desaparecer. Então, eu pego, clico duas vezes em cima da linha. O que eu quero né, é a tabela 3, x de mínimos quadrados e y de mínimos quadrados. E posso aumentar a espessura da linha para, por exemplo, três pontos. Nota que ele já melhorou bastante em termos de, de visualização. Eu posso, inclusive, colocar um pouco mais grossa aqui, quatro, está ótimo. Se eu quisesse mudar a linha, eu poderia mudar o tipo de linha, para, por exemplo, pontilha, tracejada, eu poderia mudar para pontilhada, eu poderia mudar para ponto e traço e por aí vai, tá? traço dos pontos uh, e, e, e por aí vai, tá? vou deixar em sólido mesmo, linha sólida, não tem problema, e agora eu dou um ok, porque eu já estou satisfeito com o que está aqui. Vamos mudar isso daqui, vamos mudar o que está escrito para a segunda parte que Está com o nome de tabela 3, underscore, y mínimos quadrados. Vamos colocar aqui ajuste por mínimos quadrados. A fonte vai ser a mesma, está tudo certo. E dou um ok. E está razoavelmente, tá, tá, tá razoavelmente pronto agora meu gráfico. Né, eu poderia talvez mudar um pouco esse espaçamento aqui isso daí né a gente sempre pode fuçar um pouco e, e, e mudar tá mas o básico para fazer um gráfico tá aqui né você fez esses você para resumir o que a gente fez primeiro nós criamos uma tabela com os pontos com os pontos é, experimentais depois fizemos o gráfico, mudamos fontes, mudamos várias coisas aqui ok? e depois criamos uma tabela com os pontos da reta que o nosso ajuste de mínimos quadrados diz que descreve esse conjunto de pontos. Se eu quiser colar esse gráfico num, num documento, eu vou diminuir só um pouquinho aqui o tamanho do gráfico para a janela ficar mais ou menos ajustada. Nota que eu posso, eu tenho uma certa flexibilidade, né, de mudar a largura da janela. Então, eu vou mudar bastante a escala do gráfico. Eu gosto de um gráfico mais quadradinho porque me dá uma ideia melhor das escalas aqui, tá? Então, venho aqui e agora para colo co colocar esse cara. Num, num, num documento, eu tenho duas opções. Ou eu posso exportar esse, esse gráfico para uma figura, ou eu posso simplesmente copiar e colar. Então, eu vou fazer os dois aqui para vocês verem como é que a gente faz. Se eu quiser exportar esse gráfico para uma figura, eu venho aqui em cima do gráfico, clico com o botão direito, e tenho exportar, eu vou exportar a janela, e aí ele já me fala, olha, é, você tem vários tipos aqui de, de formatos de imagem para exportar, eu gosto do PNG, que é um, é um formato legal, tá? é aceito pelo Google Documents, é aceito pelo Microsoft Word, é, é bem legal, tá? E não tem muita perda na qualidade da imagem se você coloca qualidade da imagem de 100%. Venho aqui, dou o nome da minha figura, então gráfico 1, ele já vai salvar com extensão png e ele está salvando no, nesse, nessa pasta aqui, né users marco Docu documents experimental 1. Ele vai estar lá. E aí eu salvo. Salvei. E agora vamos ver como é que está, né? Tem aqui gráfico 1.png. ponto png. Se eu abrir esse gráfico no visualizador de imagens do Windows, né? Está aqui meu gráfico. Boa qualidade de, de imagem. E digamos que eu queira agora colocar esse gráfico dentro de um, documento, de um documento Google ou de um documento do Word. Eu já tenho um documento sem título aqui que eu criei, só para mostrar como é que a gente faz. Eu venho aqui em inserir, imagem e fazer upload do meu computador. Porque eu salvei a imagem no meu computador. Venho aqui em documentos. Experimental 1, está aqui o meu gráfico um ponto PNG. Vou abrir e nota que ele aparece bem bonito aqui. Tá? Depois, eu clicando em cima e ajustando as alças aqui, eu posso mudar o tamanho, o tamanho do meu gráfico para ajustar o texto. Então, né, posso colocar aqui inclusive uma legenda. Figura. Um uh, gráfico feito no Sci-Davis, salvo em formato PNG e importado para dentro do documento. Pronto. Está feito esse daqui. Outra maneira de eu colocar o gráfico, colocar o gráfico aqui no meu, no meu documento, é eu voltar aqui na janela do sideages, clicar com o botão direito e copiar a janela. Copiei a janela, eu venho aqui no meu documento Google, clico onde eu quero colocar e digito CTRL V. Se eu vier aqui em editar e colar, ele vai dizer, olha, você não pode fazer isso pelo menu de edição, mas você ainda pode usar Ctrl-C para copiar, Ctrl-X para recortar e Ctrl-V para colar. Então eu venho aqui, clico onde eu quero e digito Ctrl junto com V. E ele aparece aqui, eu também vou poder modificar o tamanho desse cara daqui, do jeito que eu quiser. Vamos tentar deixar ele mais do tamanho do outro. Nota que está vendo como, como como tudo fica menor no documento. Então a gente tem que realmente ajustar antes para poder deixar a coisa legível para quem para quem for ler. E aí eu posso até pegar, copiar essa essa figura, essa, essa legenda aqui e colar aqui com o Ctrl V. E mudo o que eu tiver que mudar. Figura 2. Gráfico feito no Cy davis Copiado da. Copiado, direto. Copiado e colado. Colado diretamente dentro do documento. A pegada, esse método, né, é bem mais rápido da gente fazer, mas tem um cuidado que vocês têm que tomar. Vamos voltar aqui na janela do Side Lembra que o gráfico lá aparece bem pequenininho quando a gente faz. Então vamos botar o gráfico pequenininho, mais ou menos no tamanho que ele aparecia originalmente. E agora eu vou copiar este gráfico aqui. Nota que os pontos ficaram desproporcionalmente grandes ao tamanho das letras. né? Isso aqui mudou de lugar, mas vamos ver uma outra coisa. Vou clicar com o botão direito, copiar a janela e copio. Venho aqui na janela do meu documento Google. E agora, deixa eu aumentar um, um tamanho aqui, o tamanho desse, desse cara, para vocês verem a diferença. Tá? Vou ajustar. E agora eu vou colar aqui. Então, eu vou colar com o Ctrl V. Não adianta eu ir no menu. Ctrl V. Olha como ficou feia a qualidade da imagem. Tá? Os números estão feios as letras estão feias, a resolução da imagem é baixa. Compara isso daqui com esse gráfico. Muito mais bonito, muito mais agradável de se ver, uma qualidade gráfica infinitamente melhor. Então, se vocês forem copiar diretamente tá? e colar diretamente no documento, sempre lembrem de aumentar o tamanho do gráfico. Vou até colocar aqui, figura, vou copiar essa legenda aqui. Posso diminuir o tamanho, o tamanho do meu gráfico aqui, ele não vai chegar a passar para outra página, porque os outros gráficos estão muito grandes. E posso colar agora a minha legenda com Ctrl V, isso aqui vai ser minha figura 3 gráfico feito no site Davis, copiado em janela, copiado de janela, né? De tamanho pequeno e colado diretamente dentro do documento. Então, nota que vocês têm que tomar esse cuidado. Terminou de fazer todos os gráficos? Você você pode salvar o seu projeto. Esse, esse arquivo do site deles para abrir depois, né, uh, quando você quiser. Basta você vir em arquivo, salvar projeto como e ele vai pedir aonde você vai vai vai uh, gravar esse seu projeto. Tá? Ele vai gravar com a extensão SAI Project, r j Então, vou botar aqui gráficos. No site Davis, posso dar qualquer nome que eu quiser, tá? E salvar. Quando eu olhar ali no meu no, meu, no diretório onde eu salvei, no, no Windows Explorer, né? Ele já está aqui. Se eu fechar agora o site Davis, né? Eu posso pegar, então, agora e. Clicar duas vezes em cima dele e o Sidevys já vai abrir diretamente o projeto aqui. Por alguma razão, aparentemente o Sidevys mudou a cor da linha. Tá, vai bastar a gente vir aqui mudar a cor da linha. Eu posso pegar vermelho direto aqui e eu tenho de novo aqui então o meu a minha linha se eu precisar fazer. Tá? Então, para fazer gráfico no Cy Davis, é muito fácil. Uh, no próximo vídeo que eu, que eu fizer sobre o Cy Davis, eu vou, vou pegar esses dados agora e, e ajustar diretamente por uma reta e a gente vai falar sobre os, uh, sobre o, os valores que saem do, do ajuste. Ele vai ajustar por um método de mínimos quadrados também. Okay? Então, até o próximo vídeo.